Yes. Um floral maravilhoso para todas as pessoas que sentem muito nojo. Sabe, aquelas pessoas que têm nojo de tudo, é, elas têm uh, tanto nojo quanto aversão a muitas coisas. Por exemplo, a sujeira, né? Ah, a chave caiu no chão, aí a pessoa vai lá e passa álcool e limpa a chave. Ela tem que lavar a mão toda hora. Aquela pessoa que lava várias e várias vezes a mão, ou pessoas que tomam muitos banhos por dia, que, que ou aquelas pessoas que tem mania de limpeza, que tem que ficar limpando a casa o tempo inteiro. É claro, gente, né? Não quer dizer que a gente, a gente tem que limpar as coisas, mas tem um limite, né? Entre aquilo que é o limpo, o higienizado, e aquilo que é a obsessão, né? A, a, aquilo que já tá limpo, a pessoa quer limpar ainda mais, quer passar mais álcool, quer passar mais produto de limpeza. É, que é se limpar também, né? Porque a questão do, do Crab Apple são pessoas que, no fundo, elas sentem, elas, ela, elas sentem a sujidade, a impureza dentro delas mesmas. E aí elas refletem isso no externo e elas querem limpar tudo, ou elas têm aversão, porque, na verdade, elas têm aversão, em alguma, de alguma forma, elas têm aversão a elas mesmas. Elas têm aversão a um lado delas, né? Esse lado que está impuro, que elas têm essa sensação de que está é, sujo, né? De alguma forma, essa sujeira, ela não é física, né? Porque por mais que a pessoa, ela lave 50 vezes a mão, ela tome cinco banhos por dia, ela ainda não vai se sentir limpa, porque essa sujidade, essa, impureza, essa sensação, ela é espiritual, né? Ela, ela tá nesse contexto sutil, não tá num contexto físico. E esse floral ajuda ele ele, ele ele ele traz essa sensação de limpeza interior de purificação interior para que a pessoa ela se sinta confortável com a, a sujidade natural do mundo né que ela consiga por exemplo ir numa praça pública sentar tranquilamente no banco da praça cair uma coisa do chão mas ela ela é pega e tá tudo bem, né? Coisas normais porque a, a, o mundo tem a sua sujidade, que não é sujeira num sentido pejorativo, né? Tem a poeira, tem os micro-organismos, os micro tem tudo, só que a gente tem o nosso sistema imunológico que tá aqui exatamente pra isso. A questão aqui do Crab Apple é que ela tem nojo, ela tem aversão disso, então esse floral ajuda limpando tudo isso, então é maravilhoso. Quem... Quem passa, quem se identificou com alguma situação que eu falei, sabe o quão desafiador é toda essa questão, né, de você ter dificuldade, é, é muito ruim para você usar um banheiro público, mesmo que ele esteja limpo, é muito difícil, né, sentar em locais públicos, andar em transporte público, porque a pessoa fica lá pensando, meu Deus, eu tô suja, tô sendo contaminada, infectada, é, são pensamentos que passam, né, na cabeça de pessoas. Crab Apple em desequilíbrio. E esse floral trabalha muito isso, né? Ajuda nessa sensação de limpeza interior e de aceitar que as coisas não são, é, não são totalmente limpas e tá tudo certo, né? A gente tá aqui dessa forma, com o sistema e tá tudo certo. Então, eu quero falar pra vocês uma, uma frase que o Dr. Bach falou relacionado com esse floral, muito, muito interessante. Ele, ele falou assim... Né, a fala do, do Dr. Ba, que é quem desenvolveu os florais de Ba, os métodos de produção de florais, que eu vou falar aqui uma frase dele com relação ao Crab Apple. Ele falou assim, É o remédio que nos ajuda a nos libertar de qualquer coisa que nos desagrade em nossa mente ou em nosso corpo. Para que a gente tenha essa sensação de pureza interior, né? de aceitação daquilo que está dentro da gente e que está fora da gente também. Então é um floral maravilhoso para todas as questões é um floral que pode ajudar também na questão da autoestima na questão é, da, da aceitação do próprio corpo do formato né do corpo e tudo mais são várias coisas né vários contextos várias é, que a gente pode olhar para o floral né como eu falei para vocês é importante a gente se aprofundar quanto mais a gente se aprofundar no entendimento dos florais mais fácil vai ficar a gente compreender quando eles forem usados, a gente poder usar eles da melhor forma, né? compreender o processo terapêutico com florais. Então aqui a gente está vendo de modo geral sobre cada floral, mas a gente pode ampliar e aprofundar muito mais é, com relação a cada um deles.